Ou se não numa praia e se percebeu, né? Como é que fica? Será que exercícios físicos são importantes só para pensarmos na, escultura, na parte escultural do nosso corpo? Ou ele ajuda a sermos mais felizes? Ou ele retarda o envelhecimento? Todas essas e outras questões nós vamos trazer aqui no Prosa Criativa. Um programa que pensa fora da caixa. E aí eu vou apresentar para vocês as pessoas que contribuem com esse espaço. Né, Lu? Boa noite. Ah, sou Luciana Gótola, hipnóloga condicionativa. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Hoje o assunto é maravilhoso. Vamos falar sobre o corpo, sobre a saúde. Passamos aí Natal, Ano Novo, uma comilança. E é isso, gente. O Lu, mas peraí, tem uma pergunta para você, já que você é hipnóloga. Se uma pessoa não gosta de fazer exercício físico, mas é importante para a vida dela, você consegue fazer uma, um trabalho nisso? Desde que ela queira. De verdade, eu consigo. Tá. Então, é, é, aí tudo precisa querer, mas de repente, ó, tô com problema de saúde. Então, a saúde vale mais. Então, com certeza, a hipnose ajuda sim. Tá legal. Aí o resto a gente conta depois. Pode ser? Adoro. E para quem você vai chamar agora? Agora eu vou chamar a nossa querida, linda, maravilhosa Ana Bacos que está lá em São Paulo. Cuidado. Linda, maravilhosa. Eu estou um acreditando, mundo. hein, Lu, eu sou, sou a linda maravilhosa. Linda, maravilhosa, Ana Bacos, com certeza. Está aí São Paulo, <risos> capital. Ela e a sua coleção de óculos. É verdade. <risos> é verdade. Hoje ela está no, no, no lance do gatinho. É, hoje é. Momento do gatinho. Eu sou Ana Bacos, eu moro aqui em São Paulo. Faço parte dessa bancada maravilhosa. Eu sou escritora, palestrante e também estou como diretora numa unidade escolar. E hoje nós vamos falar de um assunto importantíssimo, que eu já tenho assim, umas perguntas muito malucas, comparando o passado com o presente. É, sobre falar sobre o corpo, é muito bom, né? Porque o corpo, ele está ligado à mente, não é não, meninas? Eu também acho, com Ana. Certeza. E eu já vi fotos suas no seu Instagram, Ana Bacos, é. em que você estava lá toda paramentada e com pezinhos na mão, você estava tirando foto só ou estava fazendo exercício? Estava fazendo exercício, tinha acabado de fazer. Eu faço spinning, faço outros exercícios, mas eu tinha acabado de fazer. Então, idade... <risos> É, local, não faz diferença, só queremos, né? Exatamente. Agora eu vou passar, vou chamar quem? Vou passar a minha palavra para o nosso diretor de programa, Arnaldo. Obrigado, Aninha. É mais uma vez, um prazer estar aqui. Normalmente eu fico do lado de fora do estúdio. Eu estou muito feliz de hoje poder participar. Eu estou de certa forma, substituindo a RAI, ela não, não podia comparecer, então eu estou completando a, a bancada com... RAI de Raimunda, TT ou oh, Arnaldo, porque senão você vai ficar é no RAI, daí o pessoal vai fazer RAI. Ah, mas eu falo RAI de... direto é. também, sabia? RAI, é. RAI, aí high. minha coordenadora lá do colégio é DAI, às vezes eu chamo a DAI de RAI, faço uma confusão. <risos> Brincadeiras, pode continuar. Isso. Então, coube a mim ah, o privilégio de apresentar o nosso convidado de hoje tá o que que você sabe dele Vinícius Ferreira faria não faz mais é, <risos> nascido em 5 de abril de 1989 é professor de educação física formado pela faculdade do clube náutico Mungiano de Mogi das Cruzes tem pós-graduação em curso, grupos especiais por exemplo, cardiopatas, hipertensos, diabéticos. Tem pós na Unifesp sobre grupos especiais de lesões em ombro, joelho, coluna e cotovelo. E é exatamente o que eu tenho. Eu tenho lesões em quase todas essas juntas. <risos> Junta tudo. É, né? é, é duro ficar velho. Gente. E é, é professor formado há 12 anos. Ele já trabalhou com hidroginástica, ginástica laboral, musculação, natação infantil, tênis, basquete Nossa. e de seis anos para cá, somente como personal. Somente Então, importante Seja quanto, muito né? bem-vindo, Vinícius. Né? Muito obrigado. Ah. Obrigado a todos vocês que estão aqui para fazer essa entrevista, essa conversa. Espero poder ajudar da melhor forma possível vocês e ajudar os internautas também a enaltecer qualquer tipo de dúvida que tem sobre exercício físico. e Tem um pouquinho de ano aí, 12 anos, já faz um, uma estradinha. <risos> é, é bastante experiência, né? Vinícius, você está é, há 12 anos né, experienciando esse trabalho e tem, acho que, certamente, muita história para nos contar, né? E, e ó, esperemos que você conte aí algumas aventuras também, porque é um programa que pensa fora da caixa, então você pode... <risos> É, abrir espaço para contar historinhas para nós que nós gostamos, né, Lu? Com certeza, adoro. E eu abri o... Os um... nossos ouvintes também. Né? É, Eles verdade. gostam de porque... ouvir uhum. fazem <risos> perguntas. É. Hoje, como nós estamos gravando, pessoal, então a gente não vai abrir espaço para o YouTube, mas vocês podem nos seguir na... YouTube, Vivência Espírita, no programa Prosa Criativa e também no aplicativo da rádio, tá bom? De repente, eles podem colocar perguntas e depois. depois o Vinícius responde ali mesmo, direto ah, para os ouvintes. é uma boa ideia, é uma boa ideia. O YouTube uma boa ideia. tem uma caixa muito trabalhada de perguntas e sim. respostas, então valeria a pena sim. A outra feito. opção também é entrar no seu Instagram, né? Que é Vinícius Faria, underline, personal, personal trainer. trainer. Isso. Vai sempre ficar aqui... No rodapé, pessoal, então vai anotando, por favor. Porque eu posso dar o meu depoimento, acho que é Arnaldo também, né? Sobre o trabalho do Vinícius, né? Verdade. O, o Vinícius tem sido já há praticamente um ano, meu personal, e há um pouco menos de tempo, acho que uns seis meses, da Arlete também. Coitado, mas ele, ele tá, ele tá <risos> bem, ele tá bem, né? Ele tá <risos> bem? Superando sempre. Tá o dia após é, é. Que a é pessoa é exigente. Mas, assim, é, nesse contexto, eu abri o programa falando, Vinícius, sobre alguns itens que nos apoiam para fazer atividade física. É sermos mais felizes, porque a gente ali vai agregando dopamina, endorfina, não sei mais quantos outros hormônios você pode citar. Sei também que atividades físicas são indicadas por médicos para a questão do envelhecimento. E aí eu já não entendi muito bem sobre, é, sobre prolongar a vida, mas aqui está tá, tá escrito assim. É, retarda o processo de envelhecimento. Você sabe me explicar um pouco já essa questão? Claro. É, conforme a gente aumenta a nossa idade, é, a gente tem um processo chamado sarcopenia, que é perda de massa muscular. Então, o exercício físico, seja ele... É, de leve a moderada intensidade vai proporcionar que a gente diminui ou retarda o envelhecimento no na, na, nosso corpo né? e, então isso que influencia o exercício físico em si tanto o resistido como o cardio. Ai, o que, que é esse negócio? Porque eu tava fazendo pesquisa, porque a gente pesquisa aqui, <risos> é. pra fazer as perguntas. Eu li lá, qual que é a diferença de, como que é, musculação e cardio? Eu não sei nem o que é cardio, gente, ótimo, explica pra gente aí. Valeu, musculação é um trabalho resistido, onde a gente tenta é, empregar o máximo de força possível pra que a pessoa levante uma carga É não tão confortável que tenha um estímulo, né? É aquela galera que levanta aqueles negócios pesados, que fica aquele negócio gigante no braço, é, não, isso é outra coisa. Não precisa ser necessariamente tão pesado, ela tem que estimular de acordo com a capacidade que ela consegue tá. levantar. Então se estiver doendo demais, eu tô entendendo que não, né? Aí já já tá isso, passando é o limite. do limite, exato. A gente tá. tem que trabalhar sempre com o limiar de dor, mas a gente não pode extrapolar essa dor. Uma já vez eu tava na academia, fui levantar aquele negócio, de deitar no si. O Meu braço começou Treneu. a tremer. Se não tivesse alguém pra me ajudar, o negócio ia em cima de mim. É isso, Nossa, já, e a a gente... foi desesperador. Uma carga muito alta, é, já. eu achei que ia dar conta, coitada. Pensando então, que era fácil. Que e olha, não era muito peso, não. Acho que era dois quilinhos de cada lado, gente. O braço já tremendo. Mas pra você já foi uma carga grande uma carga intensa foi isso mesmo, fiquei desesperado. <risos> Depois eu consegui, mas agora eu já larguei mão, preciso retomar. É, é bom estar com o personal buscar, que incentiva, né? Buscar, né? Porque é, o exercício físico. Ele está voltado não só para a questão física, mas sim o trabalho mental e psicológico. Então a gente estimula o corpo como um todo, como é, foi falado, o corpo e a mente fazem parte um do Num outro. Num contexto só. Exatamente. Mas aí no caso foi dito aqui, né, sobre prolongar a vida. Em que sentido? A, a gente consegue liberar mais hormônio, a gente consegue é, proporcionar que a pessoa tenha uma qualidade de vida ou um, um trabalho diário livre, hum. é, independente. A gente não pensa somente é, em questões de, de estética, né, de ficar forte, mas sim prolongar com que ela consiga ter uma qualidade de vida, um, uma vida saudável, ser mais é, independente no que tem que ser feito nos seus dias no seu dia, então, o exercício físico, ele entra como isso, como essa função de proporcionar o bem-estar. Sensacional. É, eu também trabalho na área da educação, mais especificamente com a criança de educação especial. Então, eu fiz psicopedagogia, fiz vários cursos, e eu lembro que em uma das aulas, eles falaram que o exercício físico faz com que cria novos neurônios, a, a, a atividade... Tem essa capacidade? Sim, quando você exercita. Cria criar novos caminhos. Ah, entendi. Então, pessoas que têm alguma lesão cerebral, precisa de algum estímulo, no caso que a gente sempre, sempre trabalha com fisioterapeuta, precisa de um estímulo inicial, o pós é o trabalho do fisioterapeuta, a gente entra para melhorar e criar novos caminhos. Então, eles têm a parte que realmente foi afetada e com um exercício a gente proporciona novas dimensões para que o cérebro consiga trabalhar de uma forma homogênea. Um, um então, motivo. deve ser sensacional para essas crianças que têm deficiência intelectual, Sim. autismo, TDAH e Ajuda síndrome na de Down. Aumenta mais a concentração. Ah, a concentração. É um Sim. ponto olha, mesmo muito especial. E olha que isso eu nem foi uma pergunta fazer... que eu pus na minha minas. lista. <risos> Pode fazer, Aqui, Aninha. A Desculpa minas. aí. Eu posso fazer uma, uma pergunta fazendo uma colocação? Sim. Vai ser engraçado, tá? <risos> vai ser, vocês vão, eu falo assim, hoje em dia eu também faço atividade física, meus filhos, a minha filha insiste muito, você tem que fazer atividade física, aí quando eu paro um pouquinho, dou um descanso, ela, você tem, você tem, aí eu vou e faço. Aí depois eu paro, depois eu faço, aí ela falou, por que você tem uma vida mais longa? Aí eu me lembro, essa que vai ser a parte engraçada, eu me lembro que meus pais, minha mãe, não fazia atividade física, e minha mãe viveu até quase 90 anos, lúcida. Ei, dá, nin até os 200 ali, aí, Ô, oh, meu Rumo. Deus, não. Pensa. Não foi o exa, mas vai ser o 200. Vai. Vai ser o 200. Aí Aí eu fico pensando, né? Fico pensando, se a minha mãe viveu tudo isso sem fazer, o que que acontecia no passado? Aí eu entendi. eu lembro que quando eu era criança, para a gente ir até o centro de São Paulo, morava na periferia, a gente andava 5 quilômetros para pegar o ônibus, depois pegava o ônibus, andava uns 10 minutos, 20 minutos em pé no ônibus, aí descia do ônibus, pegava do o braço. bonde em pé, parava no céu e andava mais 7, 8 quilômetros para chegar na casa das comadres. Aí eu falava... Por quê, né? Porque elas faziam atividade física sem esse nome. Ah, é fora o lavar roupa, não tinha máquina não, fia aqui, casa. ó. No braço, é? na é. mão, bater, pôr pra coar, limpar oh, a casa. E... É verdade, Aninha. E será, e será a casa a bendita Cera Cardeal e da Nossa, Lúcia com escovão. Nossa, ela acabou de contar a idade, agora não teve jeito. É, essa Cardeal, oh, eu não, lembro não lembro não. Ó, raço, me dá força, bom. é. é, é, é Nem eu bom. lembro. Aí tio escovão, vou ajudar você. Daí tio escovão, que era um negócio pesado pra caramba, que tinha que passar Isso. daí aumentava a musculatura, né? Isso! Não é? <risos> Mas, Ana, hoje um dos, dos um mal né, muito grande é a nossa comodidade. A gente paga por é. uma comodidade, mas que nos tornam cada vez mais sedentários. Então, a televisão é um exemplo básico. Hoje, você tem que, com o controle, você trabalha qualquer função dentro da sua casa. Uma Alexia da vida faz tudo o que você quiser. Ele prepara a sua casa para quando você chegar, já estar tá com o ar-condicionado ligado, o seu café passado, a sua máquina funcionando de lavar roupa, enfim. Então, isso a gente paga pela comodidade. Os nossos pais, é, o seu pai, a sua mãe, no caso, não teve essa comodidade, por isso que ele tinha uma vida mais ativa, né? mais saudável, como você falou. É, mas... Verdade. A, eu, é, eu concordo, a gente paga caramba. por uma comodidade perigosa, né? Preguiçosa. Preguiçosa. Mas essa preguiça não se torna perigosa, Vinícius Sim, sim, porque a, a, a nossa alimentação também segue o mesmo intuito. Então, a gente trabalha cada vez mais com produtos industrializados, Hoje, dificilmente, é. quem tem uma, uma um, trabalhar assim, uma horta em casa, quem planta algo em casa, a pessoa busca sempre aquilo que é mais prático. Infelizmente, a nossa rotina é no, nós temos 24 horas no dia. Se o dia tivesse 36 horas, a gente ia trabalhar 36 horas. Então, a, a gente, pela comodidade do nosso dia, pela rotina que a gente tem muito intensa, a gente acaba buscando caminhos mais práticos, mas que nem sempre são os mais saudáveis. Aí, pensando nisso, é, pensando nisso, é, aproveito a perguntar. Quanto tempo, então, uma pessoa que, que tem essa vida corrida que você citou, que a gente sabe que nós trouxemos aqui no programa, né, Aninha, né, Lu, Arnaldo, Babi, é, as pessoas falando sobre a síndrome de borderline, né, trabalhar 24 Sim. horas, chegar chegar no... Burnout. Burnout, verdade. E aí, eu não tenho tempo para fazer é, atividade física. Qual é o tempo mínimo que você indica? Se alguém disser que não tem tempo, que está nos assistindo. Olha, eu tenho uma aluna que eu faço também trabalho online, monto treinos e, e, e envio para os alunos aqui no Brasil e fora do país também. E ela me relatou isso exatamente. Olha, eu não tenho tempo de ir mais. Ela tinha meia hora, 40 minutos. Ela falou, olha, eu não tenho mais esse tempo. Então, a gente elaborou uma estratégia para que ela trabalhe 15 minutos, 10 minutos. Mas são os 10 minutos que ela consegue ter. Como o meu professor de inglês falou esses dias, falou hoje até. É, você tem que trabalhar aquilo que você consegue, a sua rotina. Não querer comparar com a das outras pessoas, porque você nunca vai conseguir. A sua rotina é sua. Dentro da sua rotina, você tem que colocar é, situações que te proporcionam estudar, é, trabalhar, ter relacionamento. Enfim, trabalhar um, tudo o que a gente pode de uma forma dentro do seu limite. Isso é importante. Se você tem 10 minutos, é 10 minutos que você tem. E sendo assim, sendo 10 minutos né, por, por dia, é, seria uma, o que a Luz citou, mais aeróbico ou, ou não? É um conjunto que você, tá, que você prepara para a pessoa? Ah, a gente tenta fazer um conjunto, né, né, trabalhar de uma forma mais é, didática e um conjunto. Acho que se a pessoa não tem equipamento, a gente vai buscar... Com que ela faça exercício sem equipamento. Se ela tem a proporção do equipamento, a gente utiliza o equipamento. E assim de acordo com a realidade que ela tem. E para eliminar essas gordurinhas localizadas aí, qual que é o melhor Nossa, exercício? Eu estou com o ponto fraco. É, eu, eu tenho, ah. tem jeito. A gente quer saber. Não, estou falando. É, não. de repente é alguma dica. Aproveita emenda com a seguinte pergunta. Esse. É, é, essa, esse desejo que a Lu manifestou, é mais comum nas mulheres ou, os pedidos mais frequentes de homens são diferentes? Olha, hoje em dia a gente tem um, um pedido de que buscar a qualidade de vida. Muitas vezes a pessoa vem com um objetivo igual da Lu, de uma gordura localizada, só que ao longo do tempo que ela começa a visualizar que ela consegue dormir melhor, que ela consegue ter um, um dia mais tranquilo, não matar o marido dela com a questão de hormonal <risos> dela. <risos> e ela percebe que o resultado vem é, ao, ao longo do tempo, né, que ela treina que, é, que ela dispõe daquele exercício, isso vai proporcionar com que a gordura localizada dela diminua, a autoestima dela melhore, enfim, várias outras questões. A autoestima questões. é verdade mesmo, porque eu lembro que eu, eu e o Rê, a gente se programou para fazer academia, aí eu fui lá e paguei por um ano para nós dois, ele foi um dia. Eu fui seis Gente, meses. Espera aí, atenção, E aí eu ficava alguém animadíssima. Alguém Não, eu ficava feliz, era Porque aí você entra na energia da galera, né? Isso. Que tá malhando, você fica mega empolgado. E eu ia pra academia 5 horas da manhã. Uh. Porque eu bato cartão às 7. Então 5 horas da manhã eu tava na academia, eu saía de lá. E você pode perceber que ao longo do tempo, quando você acabou tendo que parar por algum motivo ou dar alguns intervalos, o seu corpo sentiu falta. Você sentia falta? Sim, porque eu saí de férias em janeiro, foi o que me ferrou. Porque eu lembro que eu comecei em agosto, eu fui bonitinho o ano inteiro. Chegou janeiro, a gente até teve um desentendimento meio pessoal. Não voltei mais para academia, fiquei assim, acabou. Não fui pra, não voltei mais, eu perdi seis meses de academia. Gente, mas eu sou diferente de você. Ou, ou a gente tem várias coisas, nós, nós somos semelhantes. Quando a gente tem um desentendimento, eu e o Arnaldo, né, que também é comum no casamento, na relação, é na academia que eu vou, não sei a Ana. Porque com qualquer pessoa, é lá que eu vou jogar tudo que tá doendo, aí eu saio pingando, saio energizada. Fora o que ela jogou em mim. <risos> ah, então já que eu coloquei meu maridinho no rolo, eu vou fazer uma aí perguntinha sabe, bem direta. O meu maridinho, ele tem uma barriguinha bem avantajada, e ele fala é. que é porque ele tomou muito corticóide quando operou joelho, que não sei o quê... Você tá aí, eu vou fazer, amor. Nossa, e aí, dá pra, pra eliminar olha, esse barrigão aí com exercício? A troca de olhares. É. <risos> olha, <risos> ele não estava mentindo quando ele falou que o corticoide realmente aumentou o volume de retenção do corpo. É, abdominal mesmo. É, se olha de costa, nem parece que... Mas é, isso acontece. Isso aconteceu comigo também, numa fase que eu tive que tomar quando eu era adolescente. E você aumenta o volume corporal. Muito interessante Mas, isso. ao longo do tempo, se ele fizer uma alimentação regrada, não é que ele não precisa Sim. parar de comer as coisas. Ele só precisa ter um volume de alimentação mais adequado. E fazer atividade física, ele consegue diminuir essa barriga. O que a gente tem um pouquinho de dificuldade é, é casar horário. Seria legal ir <risos> junto, porque um incentivo o outro. Depende. Mas é o que eu falo. De repente, uma caminhada, uma corrida, para começar o um incentivo, ajudaria? Ajudaria. Ajudaria bastante. Ah, legal. Às vezes, eu não sei se faz sentido. Às vezes... Um inibe o outro, né? Às vezes, às vezes não. No caso, é, um tem um, um tipo de rendimento, né, Vinícius? Ah, não, é enorme, filho. Se você for outro, correr né? com ele, ele chega muito antes que eu. Minha perna é pequena. Proporcionalmente, quando ele, você participa Ele até abaixou pessoas... a cadeira dele para ele ficar. <risos> Pequenininho! É, para ele ficar dele, com um perfil pô. mais. Não, ele tá dentro. Slim. É. É. É. Mas assim, proporcionalmente, quando você tem alguém comprometido com o mesmo objetivo que o seu, seja ele ganhar massa muscular, seja se alimentar melhor, ele tem um rendimento melhor, ele consegue ir melhor. Se você oh. tem uma pessoa que vai junto com você, é um estímulo muito maior. Porém, você tem que tomar cuidado pra você não ser dependente dessa pessoa quando você vai. Porque se algum motivo até ou ela não conseguir ir, o seu treino fica muito prejudicado. A sua, a sua dedicação cai muito. Então a parceria é boa, uhum. mas não pode ser simplesmente isso que te motive e levar ao longo do tempo. E não, a gente não pode dá pra com... criar uma codependência. Sim, exatamente. É isso. É isso. Se você ficar. Só vou se você for, se você não for, eu não vou. E aí você perceber que pode um estimular o outro. Mas não a dependência. Que e é aí exatamente. a gente pode compartilhar um personal, que aí de repente a gente marca aí, né? Que não, porque... É, hoje em dia, a gente tem, tem vários tipos de trabalho, né? A gente ah, tem o um trabalho... É. O personal, no caso, seria exatamente exclusivo. Tá. Mas a gente tem o um trabalho em grupos. Aí a gente hum. começa com uma pessoa, duas pessoas, três pessoas. Porque, querendo ou não, você divide um pouco a sua atenção na hora que a pessoa vai fazer. E o ideal é... O é, um trabalho em grupo, o ideal é você ajustar de acordo com as possibilidades que as pessoas têm. Então, se você tem uma restrição, se o seu marido tem outra, se a Arlete tem outra, enfim. Se a Entendi. Ana tem outra, e aí... A gente tem que ajustar, mas, mas dá para ser feito. Dá pra mas ser tem feito. um detalhe que eu queria mencionar, já aproveitando a deixa, Lu. Vinícius, existem pessoas que procuram personal porque precisa de atenção, precisa de estímulo para fazer exercício? Carente, Existem você falou? pessoas carência, que são dependentes. Falei, é, que falou. falou carência, calma lá. <risos> é. <risos> Ué, mas às vezes... Vai. Existem pessoas que precisam de um estímulo é, financeiro, psicológico ou simplesmente por parceria existe vários tipos de estímulo, mas sim tem pessoas que buscam a, a atividade o personal, pra ter alguém que tá ali presente esperando por, por ela e motivando ela ou conversando, ou desabafando, sim, existe mas vai do personal buscar isso pra pessoa porque nem, não é só isso que a gente, o nosso trabalho né? a gente tem que indicar pra uma psicóloga pra uma pessoa de hipnose adoro é <risos> Então, é nesse sentido que a gente tem que estar tá sempre trabalhando, buscando a saúde, mas de uma forma, é, vamos trabalhar assim, interdisciplinar, cada, cada pessoa dentro do seu, da sua área, acho que foi melhor o resultado. É, então deixa só entender, para quem está nos assistindo, que está procurando um personal, a Ana... Se quiser perguntar, entra aí, tá, minha querida? É porque a pode gente pode perguntar, viu? Tá bom, Senão pode deixar, a já... gente não para. Depois que você fizer a sua, eu faço uma pergunta minha. Então, assim, eu quero procurar um personal. Eu já vou com a restrição assim, ah, é caro. É isso que as pessoas pensam? Ou elas percebem, precisam conhecer um trabalho para tirar esse preconceito, né, Arnaldo? Não sei se é isso que eu posso dizer de que isso é caro, mas às vezes ele pode dar um pontapé inicial para você também começar uma atividade, você investir nele, para ele, ele mostrar os, o seu aspecto físico, o que você precisa, porque as pessoas procuram muito, Vinícius, é, atividades na, no YouTube, procura atividades no, no Instagram, que é ali passado exercícios, e aí a gente acaba tendo lesões extremamente graves, que faz com que nem você continue fazendo atividade, porque você o barato sai é caro, né? Porque principalmente quando você citou aqui, quando a pessoa já tem uma dificuldade maior física, né? É, na verdade, a gente tem que entender o, o que é caro. O que é caro para você pode não ser caro para uma outra pessoa. O um, uhum. um iPhone 13 pode ser caro para você, mas pode ser barato para outra pessoa. Então a gente tem que entender que é, o personal é um acompanhamento que você faz, assim como você vai no médico particular, e, ou um médico de convênio, ou enfim, uma situação onde você tem um número maior de pessoas para ser atendida, ou um número menor de pessoas para ser atendida. O, ele tem um custo, óbvio, né, que todos têm. Né, to, aqui, estamos aqui hoje, todos nós temos um custo para estarmos aqui, e, e a gente tem que trabalhar da melhor forma dentro das nossas condições. Hoje, o personal ele não é só físico, junto com você na academia. Como eu falei, hoje a gente consegue montar treino de acordo com as restrições da pessoa, de acordo com o tempo que ela tem, e enviar ele via aplicativo, que hoje está muito fácil. Sim. E a tecnologia, como a Ana falou, também uhum. nos atrapalhou, ela também nos ajudou. Se a gente usar a tecnologia para o bem, a gente vai ter cada vez mais resultados positivos. E ali no aplicativo, como que se desenvolve as atividades? A gente manda é, o treino para a pessoa, envia né, e tira dúvidas por chat de conversa. E nele tem a quantidade de repetições, série, carga, in intervalo é, Vídeos que demonstram os, os movimentos é, a, a gente pode anexar vídeos, a gente pode anexar perguntas Então a gente pode fazer uma interação é, online Que eu acho que hoje, depois da pandemia Se eu, talvez há três anos atrás, falasse que eu fazer uma aula online Ou fazer uma gravação, ou trabalhar no YouTube com uma rádio Ficaria muito mais difícil Hoje em dia não, hoje em dia está muito mais fácil as pessoas... É, terem acesso à informação via internet. Perfeito. Aninha? Eu vou fazer uma, uma, uma colocação, quero que você me diga se faz sentido ou não. Tem aquelas pessoas que têm uma vida sedentária de segunda a sexta. Vida sedentária, alimentação incorreta, aí chega no sábado e no domingo, resolve caminhar. Às vezes até nem no sábado, só no domingo. Aí caminha, caminha, mais de uma hora, uma hora e meia. Isso ajuda ou pode prejudicar, Vinícius? Na verdade, depende tudo do, da forma com que ela é feita. Ela, se ela for uma, uma caminhada, um passeio, isso não vai interferir de forma negativa. Agora, se ela buscar um, um, algo a mais, um desempenho a mais, aí a gente pode criar um risco. A gente tem muita comparação disso com quem joga bola, por exemplo. É um exemplo mais clássico. É a pessoa, o jogador de final de semana. Então durante a semana ele não é. tem um, um. Ele não é regrado em nada, como você falou, e no final de semana ele quer ser um Messi da vida. E, e aí ele acaba se lesionando, tendo. Melhor um... Neymar, vai. Eu gostei do, do Neymar. Neymar. <risos> eu gostei do Neymar naquele gol, né? É, e aí que ele gostoso. pode ter esses problemas Pode ah. ter uma lesão, sim Grave e um rompimento de tendão Até afetar algo na locomoção motora dele Pegando o gancho Até da... um problema ah. cardíaco Sim, sim Pode sim. ser um problema cardíaco, né? Sim Pela exigência do corpo que ele vai ter forçar... Sim, pode ter, isso, exatamente Pela exigência do corpo que ele vai colocar O coração, o sistema circulatório dele Até o respiratório não está preparado para aquela atividade E aí pode é. acontecer, sim então, vocês dois estão concluindo, Ana e, e Vinícius, que e o Vinícius nos orientando, que as coisas gradativamente são melhores ou têm mais funções de resolução para a musculatura, para o desenvolvimento mental, para os órgãos, do que aquele que se mata, né, entre aspas, essa palavra, só num dia, para resolver tudo uma vez. Sim. É como se fosse um... um... Você busca a saúde, mas tem umas pessoas que a gente tem muitas pessoas na academia que buscam o verão, o carnaval. Então, isso interfere muito, porque ela vem em dois meses, que é um resultado é, muito rápido e isso é muito lesivo. Ou tem uma chance muito grande de ter uma lesão, um, um problema cardíaco, como a Uma falou, uma, até um problema psicológico referente a isso, pela cobrança que ela tem. Eu gostaria que você comentasse sobre suplementos. Ah, Qual boa, o papel eu... deles... Na, é, de, de utilidade ou de risco. Tá, a parte é, suplementar, a gente, não consegue, a gente não atua até porque sai um pouco fora da nossa área. Mas o suplemento ele vem para suprir a necessidade do seu dia a dia. Se você tem um, uma rotina muito intensa, onde você não consegue se alimentar, que na verdade o ideal é você comer. Na verdade é essa. Você se alimentar com arroz, feijão, é, carne, e seja, seja proteína branca, proteína vermelha, você tem que se alimentar, se você não tem essa proporção aí o suplemento já vem para suprir essa necessidade e fazer um estímulo é, muito mais prático, só que querendo ou não, entra naquilo que a gente conversou no começo, é um produto industrializado uhum. então você tem os riscos é, enfim, ao longo do tempo de poder acarretar ou potencializar uma coisa que você já tem no seu organismo não quer dizer que tomar um suplemento vai, faz vai fazer você ter alguma, uhum. alguma doença mas ele pode ao longo do tempo proporcionar com que isso não interfira a mais do que se você não tomasse, por exemplo então, você ter um trabalho casado, você como personal e uma nutricionista também. Então, a pessoa tem que entender que é um carro, o corpo dela é um carro, fazendo uma metáfora aqui. Então, tem que abastecer, tem que cuidar de várias partes dele, né? não é só específico. Também não sei se o Arnaldo quis dizer, eu vou, agora eu tô com uma pulguinha atrás da sua uhum. orelha. Você falou suplemento ou você falou... Como chama aqueles negócios que as pessoas tomam, Vinícius? Que fica... Anabolizante. Anabolizante? É, o um anabolizante ele já é uma questão pré-hormonal, né? Ou, ou em si hormonal. Ele estimula de uma forma externa o seu corpo a produzir, um, um, de forma exacerbada, um determinado hormônio. Porém, tem uns riscos muito grandes, principalmente quando a pessoa para de utilizar ele de uma forma é, abrupta. Ela precisa ter pelo menos uma, uma constância e um acompanhamento médico. Na verdade, hoje o hormônio está bem presente na, na, na no nosso dia a dia. Na nossa alimentação tem muita questão já hormonal presente. Mas se você tomar um agente ergogênico, que a gente fala, ou um agente farmacológico uhum. externo, é, sem um acompanhamento médico, porque existe hoje um acompanhamento médico voltado para isso, especificamente os endócrinos trabalham muito isso, é, pode ter um risco muito grande, e aí sim, de desenvolver um câncer ou ter outros problemas de baixa hormonal. Isso vai afetar muito a rotina da pessoa. Mas se você orienta a pessoa, elas, eles aceitam ou eles não aceitam? Eles continuam utilizando, eles ouvem os personal? Você, eles ouvem você quando você dá essa orientação ou não? É, em grande parte, sim. Nem todas as pessoas, infelizmente, ouvem, mas em grande parte, sim. Eles entendem o risco que eles estão correndo e que estão se expondo. Porque Principalmente o jovem, hoje em dia, ele quer buscar cada vez mais um corpo perfeito. E, na verdade, o corpo perfeito é o corpo que ele consegue desenvolver dele ele se espelha em pessoas que querem que são muito maiores ou que têm uma força muito maior, mas que na verdade ele tem que entender que ele tem que potencializar o que ele tem de maior. Então o que ele vai chegar no máximo. Mas há profissionais e profissionais, né? Porque eu lembro que é, eu, eu assim, eu É, eu vou, é, né? vou para academia, eu saio, eu volto, eu vou. Eu lembro que logo quando eu comecei, eu tava indo para academia, eu e minha filha na época e tinha uma moça que ela chegou lá e, e a pessoa responsável lá por falou para assim: "Não, eu vou deixar você com o corpo assim." A mulher, ela ficava toda dolorida, ela ia todo dia, todo dia. E, e fazia um monte de exercício, eu Olhar olhava e falei, gente, eu não quero sofrer igual essa mulher não. Porque era muito puxado. Então assim, de repente ele tava falando que ela ia ficar de um jeito que, que talvez ela nem ficaria, porque o corpo dela não teria condições, ou dependendo do esforço ela consegue. Ela teria um, um potencial máximo dela, acho que comparação é muito complicado, é muito subjetivo. É, eu, eu dava era visível que o corpo Sim, dela estava mudando que... rapidamente mas esse negócio é, precisa sentir dor né precisa na então, verdade quando você é. vai... eu, eu sinto dor <risos> não eu pay, cinto... no não não pei ninguém mas acontece assim ó eu acho que é uma dorzinha não é uma dorzona na verdade quando você vai para academia você gera micro lesões no seu músculo e na verdade você como a Arlete falou a questão alimentar e a questão do treino na verdade é muito mais que isso eu acho que é alimentação, você tem que se dedicar 100% à sua alimentação, tem que dedicar 100% ao treino e tem que dedicar 100% ao descanso, porque isso também faz interferência. Quando você vai para a academia, você gera micro-lesões, não de forma negativa, mas de forma positiva dentro do seu músculo. E essas micro-lesões, conforme você vai passando o tempo e você vai se alimentando de uma forma melhor, é, descansando, proporcionalmente esse vai ter o ganho e o aumento de massa muscular. Como a Ana falou, a gente não tem, é, cada vez mais a, a nossa rotina é é bem mais sedentária, então isso estimula e mantém o nosso corpo ativo. A partir do momento que você para de fazer, você vai ter uma perda de massa muscular, uma perda de capacidade respiratória, porque o seu corpo entende que aquilo é um gasto de energia desnecessário. E conte pra gente, Vinícius, você tem algum case de sucesso que, que você percebeu uma diferença muito grande em alguém, que valeu a beça o investimento com o seu trabalho... E aí, os olhos do Vinícius acabaram, que são verdes, não sei se vocês estão <risos> vendo, acabaram de brilhar aqui. É, existe várias pessoas que a gente tem como exemplo. Eu, eu, eu tenho um exemplo muito impactante para mim. Eu tinha uma aluna que chegou um dia e falou assim: Olha, Vinícius, eu queria muito agradecer você, porque hoje eu consigo ajoelhar para agradecer na missa uma Caraca. coisa que eu nunca conseguia fazer. É, é óbvio que para muitas pessoas isso aí não é relevante, mas para mim foi muito relevante. Eu acho sim, sim, sim. que uma função diária que você não conseguia andar é, ou proporcionar um bem-estar para a pessoa é, é muito gratificante. A gente tem aqui também o Arnaldo, né, como a gente já conversou, que a gente está treinando já faz um período e dentro das restrições que ele tinha de movimento, hoje ele consegue até correr na esteira, uma coisa que se você pensar talvez há oito meses, era bem complicado, era bem difícil, um risco muito grande de, de se machucar. E então aí, como ele falou, quase um, mais, quase um ano, né Arnaldo? Um pouquinho mais. Um pouquinho mais de um ano, né? Uhum. E a gente conseguiu proporcionar... Ele é chato, né? TT Arnaldo. Ele é chato, ele é chato. Não sou chato, eu sou exigente. Exigente, gente. Agora fala mal dele, Arnaldo. É ah, não, não. fala mal dele. É mas ele é no, ao vivo, vai. É gravação, mas ainda está ao vivo, gente. Isso. É, hum. aquele, aquela descrição que ele fez do aplicativo, a gente vem usando já há algum tempo. Ah, e... Perdão. e eu gosto muito de treinar com o Vinícius, né? eu sou grato a ele porque eu adquiri mais musculatura, é, perdi alguns quilos nesse período, né? eu tinha 89 quilos, eu estou agora de tênis, camiseta e shorts com quase 84. Então, nesse período, lentamente, apesar de que eu não sou nem um Regrado. pouco regulado ah, na parte isso. de nutrição... É muito importante. Tá, eu estou melhorando. Mas conta pra gente, então, aqui vocês dois com um depoimento importante pra quem está assistindo. É, falando sobre esse aspecto da cobrança. Como que você ficou no início, assim? Era muita cobrança? Isso fica... Desconfortável? Como que vai criando é, um acolhimento, empatia, empatia isso, isso, entre o profissional Olha, e uma pessoa que está com uma lesão? Eu, eu vou, vou descrever como é que foi no nosso caso. Nós fizemos uma aula teste primeiro, perdão. Essa aula teste foi na academia ou Isso, foi, fora dela? foi na academia, uhum. para a gente se conhecer para ele entender quais eram as minhas limitações, né? eu não sou mais nenhum menino, e para entender o que ele poderia fazer para eu alcançar os meus objetivos. E, Arnaldo, só comentando, isso é muito importante, tá? É, a, o, o, o personal é uma pessoa que vai acompanhar você por um período muito grande. Então, se você não tiver um, um relacionamento, uma empatia com, com a pessoa... É um trabalho que não dá certo. Por isso que eu ofereço para todos os meus alunos uma aula para ele vivenciar e, e identificar se aquilo que ele está buscando comigo ele vai, vai conseguir alcançar. Tá? Mas pode, pode continuar. Gostei da sua explanação, porque às vezes as pessoas podem forçar uma situação de vender um processo, de fazer com que você queira participar, né? e nem sempre é assim. Nem Precisa é ter assim. essa adesão né? que vem de dentro para fora. né, Hernando? A motivação... É algo que, em princípio, deveria estar dentro da pessoa, né? para qualquer atividade. Seja atividade física, seja profissional, seja estudantil. O, o aluno tem que gostar de aprender, o, o objetivo dele tem que estar dentro dele, da mesma forma o profissional para trabalhar. E quais ou... eram os seus objetivos de procurar um profissional? Olha, eu tinha sérios problemas de perda de massa muscular, uhum. principalmente porque eu fiquei todo o período da pandemia né, de molho, sem fazer nada. <risos> então, isso aí, aí eu vou entrar puxando a orelha, mas era verdade mesmo. Aí, como é que você confessa isso no, na rádio? Continua, vai. Ué, que é verdade, ué. Verdade tem que ser dita, né? é isso aí. Acho que a gente não a pode certo. enganar ninguém. Temos é. que estamos aqui hoje para falar... O, da mesma o forma possível. que quando você falou que você ia jogar tudo na academia, é. Né, é. eu lembrei que algumas coisas você já tinha jogado em mim. <risos> é, Mas isso, é bacana bom, é, vamos, vamos esse... Vamos na brincadeira, porque eu não joguei nada nele, viu? Vocês estão é. me assistindo, uhum. isso não fica muito bom do que ele está falando. Mas eu acho que, que, voltando só um pouquinho, Lu, me, me perdoe, só aqui voltando. Quando vocês casaram as ideias, como é que você fez o plano para o Arnaldo? Porque tinha que ter um plano, você elabora um plano individual, certo? Que isso que faz a gente trazer a necessidade do personal, personalizado. Como é que você desenvolve isso? Você precisa conhecer o que ele passou, você precisa ter um curso que atenda a necessidade da idade dele? Como que é isso para você? É, é na, na nas minha nas experiência de, de 12 anos de trabalho, além das pós-graduações, cursos que a gente sempre faz, o busca, né, sempre do conhecimento, a gente tem um, alguns princípios que a gente tem que levar em consideração. Então, tem que levar em consideração a idade, as restrições que ele tinha que ele apresentava, as dificuldades que ele tinha e o, a chance ou a proporção que ele poderia melhorar. Nós nunca comparamos com o que era antes. Isso é um fator também um pouco, às vezes, negativo dentro da academia, que as pessoas se comparam com as outras e também se comparam, às vezes, com quem ela era antes. Então, de não no caso do Arnaldo, uma lesão, mas é como ela tinha 20 anos de idade ou ela tinha 30 anos de idade, enfim. É, isso, isso é uma coisa muito difícil a gente estar trabalhando. E a gente tem que estar trabalhando com a pessoa. E eu estou buscando agora, esse ano, um trabalho voltado mais para a parte psicológica, é justamente para fazer um. para casar, como você falou, uhum. é, um resultado mais garantido. Eu tô sentindo uma parceria aí, gente. Olha, que hora <risos> já tá surgindo. Estou sentindo uma parceria aqui. aí, ó. <risos> ai, ai, é, ai. porque se é o emocional, né? Eu acho que a gente pode conversar mesmo. O, o exercício ele é um é uma porta, mas é como você falou, é, melhora, tem vários rendimentos, mas é, é um caminho para a vida. A gente tem que entender que isso não é algo passageiro, é algo tem que ser contínuo. A gente tem vários alunos, eu tenho alguns alunos que sempre traem, trazem alguns objetivos diferentes e ela me mandou hoje mesmo, uma aluna começou treinando comigo já faz oito anos, ela começou correndo 5 km hoje ela corre 80 km Olha Então aqui. a proporção que ela conseguiu ao longo de oito anos, ela não começou fazendo isso da noite para dia e também não vai parar, que o objetivo dela que a gente já está traçando é para ela fazer um Ironman, que é uma atividade onde ela tem que nadar, correr e pedalar. Então, Ai, que bacana. É, é muito, muito interessante o trabalho que tem que ser feito. E gratificante, e gratificante, gratificante, de certa forma, né, Vini? Porque a gente que também trabalha. Vinícius, tá. posso é. fazer uma pergunta? Sim, por claro. favor. É, eu vejo alguns, eu já vi algumas situações de jovens, ainda existe, eu também não entendo quê, mas a, eles, eles vão, é, já vi muito isso, comer muita batata e ovo cozido. É só batata e ovo cozido. Aí come aquilo, ele vai, malha, malha, malha. Aí ele fica todo musculoso aqui em cima. É no braço, né? A gente chama de outra coisa, marombado. Ah, Johnny Bravo, depend... a gente de... chama de Johnny Bravo. Não, dependendo de um, fica até esquisito, né? Porque fica um negócio gigante Ponto aqui um em cima e fininho lá cabeça. em baixo. Eu um acho feio, perdão aí uma goxinha, quem gosta. praticamente, sabe? É, é, os homens não gostam de malhar a perna, né? Não generalizando, não. mas... Aí fica com que aquela perninha fininha aqui em cima, né? Por que que eles comem tanto ovo e batata? Na verdade, eles procuram é, a batata pelo carboidrato. <Não>. Ah, Ai, meu Deus. E coitado boa. do personal, né? Coitado do personal, ah. coitado da academia, meu Deus do céu é, Na verdade ele procura o, o carboidrato né, de cadeia simples, rápida absorção E que não vai propor, é, proporcionar um aumento de gordura no organismo e A batata doce é um deles E a proteína do ovo, que é muito mais prático de você comer Mas tem que tomar cuidado, às vezes pode aumentar o colesterol Dependendo da quantidade com que você come mas por causa da proteína. Então são, são dois alimentos ricos em carboidratos simples e não gorduroso, Com a proporção menor, claro. E uma proteína também fácil de absorção e fácil de ser feita, né? O ovo hoje em dia você faz, cozinha ele em 10 minutos, ele já fica ideal para você ter uma alimentação saudável. Não que... que seja saudável só isso, claro, né? Mas sim. Já que você falou é, dessa alimentação... Mas uma boa alimentação... Não é. seria melhor se entupir de ovo e batata doce? Se entupir é <risos> Seria, mas é, é, é, como que eu posso dizer? O custo de uma boa alimentação também não é barato Comer bem hoje em dia é caro. Ah, mas depende. Se eu colocar uma verdura, um legume, Não é barato, né? Não. Não, não é barato. Não é barato. Porque viu? se você precisar ganhar massa muscular, você precisa de mais proteína no seu corpo. Ah, como entendi. chama aquele pai? E a verdura e legumes nem mesmo? sempre tem uma quantidade de proteína necessária que você precisa. O whey. O whey, ah, whey e... derivado do leite. Agora, você imagina uma pessoa como eu que toma um whey, que, porque eu tenho dificuldade com lactose e com. É... Buten, buten. Buten. <risos> aí você paga três vezes mais o troço Exato. mas aí você consegue perceber que você está envelhecendo e que é um investimento Exatamente. que você deixa de comprar outras coisas para utilizar ali então, eu tô contando sobre mim, mas cada um é cada um, óbvio. É... Ah, então, deixa eu perguntar, de repente aquela pessoa que não tem uma condição financeira tal para poder passar num monte de gente, ela foi lá no postinho de saúde, fez um exame de sangue, e ela pode pegar com todos esses resultados, chegar e oh, eu quero o personal. Você pode dar umas orientações para essa pessoa também, você tendo acesso a essas informações? A gente sempre faz um acompanhamento e um trabalho interdisciplinar. É, acho que a Alete falou da nutrição, entra também o trabalho psicológico, como você falou, então não é... É difícil profissionais que têm toda a formação. Eu tenho alguns companheiros que se formaram é, em nutrição, em fisioterapia, e, e sim, eles estão aptos a fazer esse tipo de trabalho. Nós, personagens, é, não estamos aptos a, a prescrever um cardápio ou uma Entendi. dieta alimentar. Quem tá. não tem é, obviamente, a, a, o estudo ou o trabalho em cima disso. Acho que tem que tomar cuidado com isso. Ah. É assim como a, muitas pessoas querem passar exercício ou procuram exercício na internet, como a própria Lete falou... É, a parte nutricional também não é uma coisa fácil e a gente não pode brincar com isso. Acho que isso é muito importante. Ah, ótimo essa fala, porque às vezes acontece, é, é né? Verdade, e né? às vezes acontece de algum profissional falar assim: não, come isso, isso, isso, que tá bom. Lógico então é que a muito... gente tem uma noção do que tem mais riscos e o que tem menos riscos. Tá. Mas é, é óbvio que a gente não pode montar uma dieta, um cardápio, sem um acompanhamento ideal, né? Tá. É, mas... E perceber, né? Porque que nem como a Lu falou, o exame é sempre importante, né? Ficar avaliando, né? E, e, e é possível, como você também citou, procurar um posto de saúde e fazer um exame de sangue tradicional, né? Sim, Esse sim. que você vai avaliar o colesterol, que o Vinícius sim. falou, e tudo mais. Aqui na, na, na nossa região, é, no caso de São José dos Campos, tem um local, acho que, se não me engano, chamado SEMAF, que faz até avaliação física gratuita, se você agendar e programar. Olha que interessante aí, galera. Várias, várias, Procura aí, várias depois escreve até. prefeituras tá. estão buscando é isso. Estou sentindo que você vai arrastar o Renato. Eu tô tentando. Eu falei para ele, vamos comprar uma bicicleta para cada um? A gente sai para pedalar? O meu medo é a gente comprar e só eu andar de bicicleta. Não, ruim se você comprar ele te, e você tem que carregar ele aí. Ah, né? não, aí não, aí não dá. Mas você, sabe, mas você sabe que mesmo... Agora, eu gostei do que você falou de bicicleta, né? Teve uma época eu e a Babi começamos a andar de bicicleta com um grupo de jacaré muito legal que a gente trouxe aqui na rádio, né? A Ana do Pedal. Isso. Como chama As Meninas do Pedal, Babi? É, é Ana do Pedal ou As Meninas do Pedal? Meninas do pedal, tem camiseta, tudo tal Não quero fugir do assunto do personal aqui Mas só ah. colocando assim é, Só que daí, pra mim O, o, o Lu e, e Arnaldo Foi necessário eu fazer a musculação Porque algumas subidinhas nós não aguentávamos ah, eu imagino que Porque você Porque fosse... daí começa no, no básico, sabe? Aí depois vai no avançado, você fala assim... Minha perna não aguenta. Não, não é só ir lá, ela. pedalar. Uhum. Não, tem toda uma preparação, exatamente. Não e é aí isso. que entra o que a Ana falou. A pessoa, num final de semana, querer fazer uma atividade que ela não está proposta para aquela. E aí entra lesão, entra desconforto. E, querendo ou não, a atividade física ela tem que ser estimulante, mas ela tem que ser prazerosa. Se ela não for prazerosa, a pessoa desiste. Nós temos dois princípios. A atividade física para a academia, enfim, em si, tem que ou estar tá no caminho de casa ou no caminho de trabalho, a partir do momento que você tem que mudar muito a sua rotina para se ajustar a isso, há uma dificuldade muito grande em fidelizar a pessoa em praticar. Nossa, é verdade, o que você falou é pura verdade, porque a primeira vez que eu fui para academia, eu estava fazendo faculdade hum. e aí eu ia para o meu estágio, eu do estágio, passava na academia, da academia eu ia para a faculdade. E agora, quando eu tive esse desentendimento com o Rê, de alguns meses, eu fui morar na casa da minha mãe. E aí era fora, era totalmente da fora da, do caminho, academia. E eu perdi porque eu desanimei. Depois eu voltei a morar com ele Eu falei, não, eu vou só caminhar, porque agora eu tô com preguiça. Porque tem esse processo psicológico, <risos> é, né? A gente entendi. vai... De readaptação. É, exatamente. Eu, Mas eu, acho eu que tenho uma outra questão que hoje tá acontecendo <risos> nas academias, e eu vi várias delas, que você tem um espaço pra você tomar banho. Ah, não, eu tomava banho, sim, porque eu entrava 5 horas da manhã, tomava banho e ia trabalhar, é, eu fazia isso. Elas estão também é, ajustando né, essa situação para o, o, o, a pessoa que se inscreve na academia, para que ela saia dali direto. Eu lembro muito, né, que eu, eu nunca parei de fazer, que as pessoas chegavam, entrava com a roupa da academia e saia tudo bonitão Eu fazia salto, isso, né? eu fazia de uniforme toda, toda, segunda a sexta eu fazia. E aí, ok também, né, Eu, Vinícius, eu fazer de segunda a sexta e dar uma pausa aí de fim de semana? O que, que você indica para as pessoas que estão querendo aí ah, é, você, iniciar... comentou, desculpa, Elu, você comentou, desculpa, Lu, você comentou o seu papel do descanso. Né? Mas também ela então, está perguntando fazer, uma coisa interessante. todos os dias é. seguidos né? é aconselhável? Você faz segunda, terça, quarta, quinta e sexta? Depende do estímulo que você faz. Porque hoje a gente pode pensar, você está pensando num, num cenário mais é, fixo, engessado. A gente pode trabalhar, por exemplo, como a Lu falou, que ela, ela, ela ia da, da, pra, da... De segunda a sexta. Ah, não, da faculdade, exatamente. mas também era de segunda a sexta. De segunda a sexta. Então, ela, ela pode fazer a musculação por um período. Um exemplo, vão trabalhar duas vezes por semana. Ela pode fazer uma caminhada duas vezes por semana. Hum. Ela pode fazer um alongamento, um pilates uma vez por semana. E isso, ela vai fazer atividade durante a semana inteira. Mas com uma proporção e um estímulo diferente. Então não vai ter sobrecarga uhum. exclusivamente num tipo de, de, de estímulo corporal que ela vai ter. Então eu acho que eu fazia errado, porque eu só ia pra academia, né? Mas Aí dentro fazia... da academia você pode fazer uma esteira. Não, você fazia um esteira. Você fazia... uma aula. É, tinha orientação. Então tinha dia que fazer braço, tinha dia que fazia perna, tinha, tinha, que fazer quê, tinha dia que fazia não sei o que, tinha dia que caminhava. E isso não tem problema. Entendi. O problema é quando você vai... E mantém o mesmo estímulo diário. Ah, isso é o mesmo um treino. treino todo dia. Exatamente, não é funcional. Então, sair pra caminhar todo dia também, chega uma hora que o corpo acostuma e perde o propósito. O corpo, ele busca sempre a homeostase. O que, é que, que é isso? Sempre o equilíbrio. <risos> As então, palavras difíceis eu não sei. Gente. A gente precisa sempre estar tá estimulando o corpo. Hum. Assim como a mente, a gente precisa estimular de vários tipos Sim. de forma, cada um aprende de um jeito, como a gente já conversou uma vez, o corpo também, ele busca sempre a homeostase. Então, a gente precisa estar sempre trocando o treino, como a gente conversa sempre. Ah. Sempre é bom mudar o estímulo. Se você faz uma caminhada, diz, como que eu vou mudar? Eu posso mudar o percurso. Se você mudar o percurso, ele já é um novo estímulo. Entendi. Psicológico e físico. Porque isso também proporciona nova estimulação ao seu cérebro. E, e alguém já me indicou trotar. Ficar trotando. Em vez de, de caminhar ou em vez de correr... Ficar andando rápido. É, é trotar é mesmo, nas, essa palavra, não verdade... é isso não? O que, que é isso? Me explica. <risos> na verdade, não existe trote. Né? Trote foi é um, é um, um acontecimento é um que aconteceu, se não me engano, na década de 60, no, no Rio de Janeiro, quando um, um grupo de americanos veio para o Brasil e uma fala equivocada que, as, que eles fizeram, as pessoas analisaram como trote. Não existe trote. Olha, o povo fala até hoje, <risos> não, viu? O povo foi... fala até hoje, eu mas falo, não existe ouvi, Eu não sabia trote. o que era, até eu descobri... Você tem uma caminhada, uma... Corrida leve, uma corrida moderada e uma corrida intensa. Então, a gente trabalha esses tipos de princípios. Tá, Conseguiu gente, entender, não? não eu o entendi, mas eu não consigo uma corrida, visualizar. Uma, uma corrida intermediária, uma corrida que estimule é, não, não tão cansativa, vamos colocar dessa forma. É, mas mesmo assim cansa, porque eu cheguei a fazer algumas vezes <risos> e eu falava... Porque só, só caminhava, chegou uma hora que eu percebi que não estava mais acontecendo nada. Aí Exato. eu comecei... Fazer essa corrida mais rápida, que eu achava Exato. que era o trote. É, só Gente, ficou doendo o coxo, Ficou doendo até o bumbum. Exato. Que bom, Ficou tudo eu grupos, falei, nossa, tá fazendo efeito. São vários grupos envolvidos para você ter um, um, o seu processo locomotor, seu, o seu andar, interessante, no caso. Aí, quando eu sinto essa dor que você falou do, dos glúteos e que sinto dor na perna, eu falo: Ai, tá dando certo. Eu fico super Não, feliz e ela realmente acredita nessa nesse ah, lance mas... da dor, né? ontem eu disse pra ela que eu estava com os braços doloridos né? ela falou ah, que bom <risos> sinal que está fazendo efeito mas é real mesmo porque eu lembro que a primeira vez que eu entrei na academia eu cheguei lá com o professor e falei se eu sentir dor eu vou sair correndo e não vou voltar mais porque a primeira vez, eu nunca fiz academia, nunca fiz exercício nenhum, se eu sair daqui, porque o pessoal costuma sair todo dolorido. Então, você passa alguma coisa bem leve, pra eu ir acostumando devagarzinho, e eu não senti dor. Chegou o um momento que eu tava carregando, levantando 80 quilos na perna, eu só senti uma vez dor, porque eu fui lá aumentei a velocidade da esteira, porque eu adoro uma esteira, e aí eu fiquei toda dolorida. E eu acho que fez efeito do mesmo jeito. Então, a dor, ela tá relacionada ao estímulo. Lógico, se eu der um estímulo muito grande eu vou ter uma dor muito grande, porque a lesão que a gente vai causar no músculo, normal, que tem que ter, é muito grande. Entendi. Então, o processo de recuperação também precisa ser bom. Se você não tiver esse processo de recuperação bom, a dor vai perdurar por mais tempo. Entendi. Dor é importante? Sim, mas ela não pode ser um, um limiar para você ter o estímulo do músculo. Ah, então eu não sinto dor, eu não estimulei o músculo. Não, está errado. O, o fato de você não sentir dor não quer dizer que você não estimulou o músculo. Proporcionalmente é o que aconteceu com você. Ao longo do tempo... Ele ia aumentando. Dando um sim, exatamente, sim. dando um tempo ele conseguiu estimular você para que tivesse um resultado positivo e perdurar esse resultado Não, foi ser. muito bacana, porque era gostoso e eu aguentava e sem sem ficar doída, porque minha mãe era sentir dor, eu não falo assim de uma dor insuportável que eu não consigo nem dormir. É aquela dorzinha que você fez ontem, você levantou o braço, e falou, uh Aí lembrei vai, lembrei que eu tenho braço. Isso, aí, isso eu isso, gosto. Isso, isso. Aí, quando lembrei aí você... de xingar o Lembrei, Coitada da minha mãe. Minha mãe tá em casa <risos> lá, não tem nada a ver com isso. Sua mãe <risos> tem nada a ver com isso, mas ela levou, né? Mas é isso Ai. que, é o que eu, tô, eu estou querendo contar. Que aquela dorzinha assim, você fala, opa, tá ficando um pouco mais rígido. Porque, como na minha faixa etária, não sei, a Saninha que tá mais aqui perto de mim, na faixa etária. <risos> Quando a gente consegue perceber que está durinho. por causa o músculo, da cera, viu? Ela tá falando isso é por, causa por causa da cera, da cera porque do, do esfregão. Por causa que você da passou, da cera, é verdade. Exatamente. Porque é, a gente tinha que ajudar em casa, né, Aninha, naquela época. Então, eu vejo nossa. assim, quando a gente aperta um braço que estava molinho e aí estava mais durinho, nossa, é uma sensação de vida. Tô voltando um pouquinho, não tô, não tô mais assim, igual. É, o, o, o, né? o bom e velho tchauzinho, né? É. O músculo do tchauzinho. Ah, é, é o que é mais procura as mulheres, que é, é? Mais, mais procura. Nossa. Não, deixa eu perguntar então. A procura é mesmo pelo bracinho ou é pelo bumbum? Abdômen. Abdômen. Olha, se você for pôr numa proporção, muitas mulheres elas se incomodam muito com a parte posterior do braço, que seria o tríceps com o tchauzinho que ele falou. Ah, da tchau tá. de Miss, que é tchauzinho assim, ó, pra não ter que ele balançar <risos> o braço. Mas é assim. Propor... não levanta o braço. Exato, ele não pode levantar o braço. É só a movimentação lateral aqui, assim, ó. Pra não passar vergonha. Isso. Da <risos> três. Mas é sim, a mulher tende a ter uma proporção de treino maior de perna, assim como a Ana falou que o homem tende a ter uma proporção maior de treino de braço. Isso é uma coisa que ao longo do tempo, e ao longo dos meus treinos, por exemplo, ou vocês estão aqui de exemplo, a gente tenta trabalhar o corpo como um todo para justamente não ter esse problema. Acho que. O braço forte ajuda a segurar o peso para fazer um exercício. Já no homem, uma perna forte vai ajudar ele a sustentar a massa corpórea que ele vai ter ao longo do tempo maior. Não, sem dúvida, eu, eu posso testemunhar que é muito legal estar com o Vinícius, eu acho que o Arnaldo também já contou, é, é que muitas vezes eu uhum. tenho medo, que nem a Lu falou, de cair um peso em cima de mim, ele está ali, ele está segurando, está dando suporte aí ah, e... personal não é ficar mexendo no celular tá? ele tem que estar atento não. ao aluno <risos> ele pega o celular da gente aí, porque eu fico eu ficava, viu quando eu estava sozinha ai, veio uma mensagem, vou responder aí tem um pessoal lá do Prosa Criativa não sei se você conhece esse pessoal fica mandando TV, manda alguma coisa manda outra coisa, aí tem um Renato lá do Prosa Criativa também que ele está inovando junto com a Babi a mesa de sonho, eu fico empolgada, paro de treinar mas o, o Vinícius, <risos> ele tá ali pra, não pra dar dura, sabe? Um personal não é pra isso, gente. O um personal não é pra dar dura. Exatamente. Pra fazer você ficar é, cansado, num, num ponto de exaustão. Ele tá ali pra dar uma força e mostrar o movimento. Porque eu fico preocupadíssima com o movimento. E, de novo, com a tecnologia, Arlete, é, a gente, às vezes, né, a gente fala... Demonstra e grava o aluno fazendo e mostra para o aluno. Então, geralmente, quando a gente bate foto ou faz vídeo, não é simplesmente para postar numa rede social. É sim para proporcionar com que ele, é, através do estímulo visual, ele entenda o que ele está fazendo de errado e o que ele pode fazer certo. E não fazer isso sozinho. Óbvio que às vezes é, a gente treina, como eu treino com a Letícia, ela falou, a gente não treina todos os dias juntos. A gente proporciona uma, duas vezes por semana, e aí os outros dias ela acaba treinando sozinha. Então, nesses nesse dias que ela está sozinha, eu tenho que me sentir seguro de que ela vai ter um risco menor de se machucar. É esse o nosso objetivo. Exatamente. E quando ele Posso tá... contar uma passagem deve, eu na, na academia deve. de fazer spinning? E quando a gente chega numa academia, depois de muitos anos, acho que você deve vivenciar isso constantemente, né, Vinícius? Você vai fazer... A mulher vai fazer uma atividade... Ela acha que ela pode tudo, ela ficou sedentária 10 anos, mas eu fui assim, subi na, na bike, estica, vai pra frente, estica, joga pra lá, toda aquela coisa, todo mundo fazendo, fiquei lá 45 minutos na atividade. Chegou a hora de descer da bicicleta, aí que o bicho pega. <risos> Quando eu fui descer da bicicleta, a perninha falhou, me estatelei no chão. <risos> Ai! Caraca, que Está perigo. Ana. perigo. Aí, eu, aí eu me lembrei da minha idade. Me veio o RG na cabeça na hora. <risos> Nossa, que perigo. Eu não gosto de bicicleta, não, Ana. Nossa, assim, muito chata a bicicleta. Eu não sei se é por causa do banquinho, que. Mas, Ana, assim, geralmente, se a pessoa for fazer uma atividade física, seja na academia, seja uma aula, que seja como de bike, que você falou, a <risos> gente sempre recomenda que ela chegue no professor e comunique que. Ela vai, é primeiro dia, ou ela está muito tempo parada, para que o professor estimule ela de uma forma com que não seja mais da capacidade que ela tem no momento, justamente para não acontecer coisas como essa. É. E o nosso papel e também ela... é dar uma freada em algumas situações em que a pessoa exige uma carga muito alta, né, Arlete? Não, não eu não, não, não, não, não entendi o que você falou, não entendi. Não entendeu o que você não. falou? Ih, eu acho que Vamos... foi uma direta, bem direta. Bem Agora você tem que explanar falando, pra é... gente. Vamos contar para o público as artes que a nossa Arletinha está fazendo. É... Não, a Arlet ela é muito incomodada. Ela sempre gosta de colocar uma carga muito alta. E eu falo assim, Arlete, você vai colocar uma carga de acordo com que o seu movimento seja de uma qualidade, seja bom, mas que realmente também estimule. Mas não pra acontecer igual aconteceu com você, Ana. A gente tem que estar tá, trabalhar sempre num às vezes a gente tem que ter o um papel de frear mesmo a pessoa, de mostrar para ela que ela vai conseguir, mas que que aquilo não precisa ser naquele momento, daquele jeito. Infelizmente na sua situação aconteceu isso, entendeu? Mas não, mas, mas não tem minha... que ter na academia. Ok, a pessoa não contratou um personal, mas dentro da academia tem um responsável. Então eu ia falar isso orientar, agora. eu ia falar isso agora. Mas, mas vocês Lu. acham, vocês acham que eu cheguei na academia? E eu falei que eu tava sedentária, imagina! Estou atividade? É o maior ah, problema é. esse, viu? Ah, a da pega nadinha. de surpresa. Entendeu? atividade ainda... constantemente. <risos> Olha a né? nariz e <risos> ali, Olha lá, na carinha dela. Olha lá. que perigo, gente. <risos> Mas menina, assim, é, é, é, hoje no Brasil é, tem algumas, algumas redes de academia que tentaram trazer alguns modelos de fora em que não precisava de professor, que lá fora, é, não sei se vocês já treinaram fora do país, mas não existe professor como existe no Brasil. Infelizmente, o que aconteceu é que o CREF que regula o nosso, nosso sistema, né, que é o Conselho Regional de Educação Física e, e tem o Conselho é, Federal. É, temos que ter um profissional dentro da, da, das, da, dos espaços públicos ou particulares que proporcionam atividade física para as pessoas. Porém, ele não dimensiona o volume de pessoas para que o personal, o professor, o personal é um, um ramo da, da, do professor, né? da educação física. Então, é, não estimula quantas pessoas precisam ter para ser atendidas naquele momento. Esse é um dos maiores problemas que a gente enfrenta hoje. Entendi. Então, é, um uma professor conta. atende 30 pessoas e, e aí é, um, é um, uma chance muito grande de acontecer isso aconteceu com a Ana ou enfim... Uma, machucar um, um cliente treina sozinho ou em, em outras questões. Eu não ah, senti eu, muito é... isso, porque quando eu era 5 horas da manhã, e 5 horas da manhã tem pouquíssimas pessoas na academia. Eu então, ia... era mais tranquilo. Eu ia falar duas coisas que você contou, ô Lu, e que veio junto com a Ana, que me faz pensar a seguinte. Uhum. Existem é, academias que já mencionam qual é o horário que tem o um número menor de pessoas. Se você não vai contratar um personal você já sabe dimensionar, o Arnaldo sabe o horário que ele vai, no caso que ele está aposentado, é diferente. Mas assim, não estando aposentado, você procure, você que está nos assistindo, um horário que possa ter essa possibilidade de maior número de pessoas. As pessoas que saem seis horas do trabalho, a academia fica lotada, né? Mas proporcionei um horário diferente. Eu sei que às vezes é difícil falar isso, mas é como eu falei, ou o caminho de casa ou o caminho do trabalho para você treinar, mas se você tem a possibilidade de ir num um horário mais tarde, é, eu mesmo treino na academia 9 horas da noite. É o horário que é mais tranquilo em relação ao horário das 18. Então se você tiver essa possibilidade, é, tente buscar um horário que é mais tranquilo sim. Converse com o professor, é, peça ajuda. Não, não, não, ele não está fazendo um favor, ele está ali para atender você da melhor forma possível. Entendeu? não deixe de fazer ou inventar exercícios que você vê às vezes na internet na no Instagram porque pode pagar um preço alto para um, um deslize um uma gafe ali de simplesmente ter vergonha de pedir ajuda peça ajuda acho que ajuda é muito importante e o, e o investimento em financeiro vai ficar ainda maior né Vinícius porque você vai ter que procurar um fisioterapeuta Exato. vai ter que fazer, fazer um exame processo, médico enfim né, uhum. e, e... o risco de você se machucar é não dá para medir eu sempre em termos tive de... muito medo uhum. então eu era aquela chata que ficava esperando o, o instrutor Isso. chegar para me ensinar a fazer o próximo exercício porque, porque é complexo não é, é. uma coisa simples é, o... até a posição, você levanta aquele Sim. negócio os aplicativos de errada. hoje que a gente tem eles, eles nos dão uma, uma, uma ajuda muito grande, porque tem vídeo e você consegue anotar ajustes de máquina, por exemplo, banco, apoio, amplitude, escrever alguma recomendação, olha, não esqueça da posição do, do corpo, da cabeça, assim. mas nada ainda substitui o humano, humano ah, infelizmente. E fora o incentivo, processo, né? né? Vamos, vamos, é, eu acho que isso faz nenhum toda a diferença. processo, eu acho que sem o ser humano, a Há gente precisa tempo. disso, né? Fala. É... Eu lembro de que apareceram, por exemplo, não não na área de educação física, não, não, não creio, mas por exemplo na matemática, português, né? As aulas gravadas e o pessoal dizia que aquele professor que podia ser substituído por uma aula gravada, ele não merecia estar ali desde já, certo? Então a presença do humano Sim. é muito importante para você perceber as sutilezas que um, um, qualquer coisa padronizada não vai ser capaz de te não dar. Vai te, não vai. É, porque no caso do Vinícius, ele faz o, o, uma gravação, mas é personalizado, né? Exatamente. Você faz o atendimento mesmo que seja online, Exatamente. mas é personalizado para aquela pessoa e a pessoa ainda tem que te mostrar para você corrigir se ela tiver algum Toda erro. vez que ela termina o exercício, ela pode mandar um, um relatório para mim dizendo o grau de estímulo que foi o treino, aquele treino, e... Se ela tem alguma dúvida, ou algum questionamento, ou alguma é coisa que não, não funcionou como ela, como ela imaginou que poderia ser. É e a gente faz um, um retorno para ela dentro do próprio aplicativo, por exemplo. Mas hoje o WhatsApp, enfim, proporcionou que fica muito mais prático. É Pergunte, verdade. Pergunte, não Ac... custa nada, não vai matar, não vai... Não vai causar mal nenhum, acho que a pergunta não, nunca é perdida. E, e quando eu, eu faço sozinha, Lu, e pessoal, eu estou fazendo sozinha, eu, eu falo para ele, tá bom isso aqui, aí eu mostro para ele, ou depois que a gente vai sentar e conversar, diz: olha, eu, isso aqui doeu, isso aqui ficou assim. Ele explica exatamente aonde eu estou errando, aonde eu estou forçando a minha coluna, aonde eu estou forçando alguma outra parte do meu corpo que já tem algumas dificuldades, por sinal. Agora, a pergunta que me fazem e que eu queria trazer aqui para vocês, para a gente refletir, é muito assim, mas como é que você gosta desse negócio? Fica repetindo exercício, eu repetindo gosto. exercício. Eu gosto. E eu queria contar para vocês que ninguém da minha família faz exercício físico. Meu irmão, minha irmã, hum. meus pais, eu não tive esse modelo. Eu não tive esse modelo. O que acontece é que eu sou hiperativa, que eu tenho vontade de fazer as coisas e eu busquei esse caminho que alivia a gente. E o personal, como é o Vinícius, que a gente traz aqui como depoimento, ele a gente conseguiu ter essa empatia e eu gostei muito do que frutificou para o Arnaldo. Aí depois que eu conversei com ele, ele primeiro testou com o Arnaldo. <risos> Se deu certo com ele, vai dar certo comigo. É, então. é. aí eu pensei, né? É, e Na verdade, também ele é primo de uma grande amiga minha, que eu vou mandar beijo para ela, a Cris. E, e, na verdade, o que, que eu quero contar para vocês? Os benefícios que eu posso citar na minha vida é muito prazeroso. Eu não estou falando na questão estética, não. Eu, isso a gente sabe que vai perdendo mesmo. Eu falo da questão muscular, de eu conseguir, por exemplo, apoiar o Arnaldo quando ele precisou na recuperação dele, porque ele é alto, grande. Então, eu tinha Forte. braços fortes. Másculo. <risos> <risos> essa está entrando. E aí, o que, que acontece? Eu tinha que segurá-lo. Então, você não sabe o dia de amanhã. Né? quem você vai precisar apoiar, segurar, né? Nossa senhora, se eu precisar segurar a Renata, eu tô lascada, tá a mãe desse homem, Jesus amado. <risos> <risos> Mas além do amor, né? a gente tem a força, né? a força descomunal que a gente tem ali. Então, Vinícius, como que a pessoa ela, ela faz um, um acordo com você? Como que ela te procura para você ser o personal dela? Olha, hoje, é, mesmo com as mídias sociais, existe muita indicação. Pessoas tá. como você, como o Arnaldo, que passaram pela situação, vivenciaram e acaba transmitindo que o nosso trabalho é importante e é funcional. Como eu falei, existem, como a, a, a Lu falou, falou, existem profissionais e profissionais. Uhum. Então, é, você nunca indica um profissional que não te trouxe ou não proporcionou um trabalho bacana. É, nem sempre vai, vai ter essa colocação, mas é a maioria, 90% que a gente trabalha com indicações de pessoas que passaram para a gente, vivenciaram e que realmente viram resultado. que a gente fala de resultado, mas é, é dormir melhor, é ter uma disposição Sim. no dia a dia, trabalhar melhor, sentir menos dores, pessoas às vezes que têm. É... Fibromialgia, que tem dor constante, diária... Procuram trabalho também da hipnose para ajudar... Que eu sei que já tive pessoas que procuraram... Nossa, mas sim. procuram também fazer exercício físico... Para aliviar a dor constante que elas sentem... Então, né, quando você pensar em, em, na sua vida... Não pensa somente em ter um corpo, um shape, como as pessoas falam, uhum. sarado. Mas pensa em proporcionar o que isso uhum. vai trazer para você ao longo da vida. Ao longo dos seus dias a dias. É a saúde, gente... bem-estar, né? É, que a gente pensa em viver muito. Mas viver muito com baixa qualidade não é funcional. Não, não adianta. Não é pra... E hoje você... Eu gostaria Eu... que você comentasse sobre... A influência no caso de diabetes, de pressão alta, que é muito comum na população brasileira. E foi determinante o... em muitos casos do, de Covid, né? É. Na verdade, a gente e... passou uma fase muito difícil né, em 2020. É, a, todas as profissões sofreram muito com isso. É, graças a Deus eu tenho muito a agradecer, porque a gente é, começou a fazer um trabalho online, porque as pessoas precisavam ter mais qualidade de vida e ficar em casa foi comprovado que traz muito malefício para as questões psicológicas das pessoas. Então, a gente tá sempre, é, sempre enalteço isso, que exercício físico, mesmo em casa, proporciona muita a melhora da qualidade, principalmente psicológica das pessoas. É, a diabetes, a, a cardiopatia, no caso também, que deu alguns problemas respiratórios também, é, fazer o estímulo do exercício vai fazer com que... No caso é, respiratório, os alvéolos ou os broncos, eles conseguem ter uma troca gasosa muito melhor. Então, a pessoa que possa ter uma pneumonia, que foi também um agravante que aconteceu muito quando as pessoas ficavam internadas, é, tem uma incidência ou um grau menor. É, a falta de, de, de entendimento sobre essa doença foi muito grande, mas chegamos a uma conclusão que fazer exercício físico, proporcionar estímulos, melhora o sistema circulatório, diminui açúcar no organismo, diminui gordura saturada, é, melhora questões respiratórias e isso interfere justamente nas questões cardiopatas das pessoas. Então você está me dizendo que se as pessoas tivessem uma vida é, mais ativa, com exercícios e te passaram por, pelo que nós passamos... Com certeza seria mais leve, não ia ter esse, essa problemática tão grande com a saúde como teve aí com o Covid. É, o Covid foi algo novo para todas as pessoas em si. Mas eu, na minha visão, como profissional, né, deixando qualquer outro tipo de questão de lado, acredito que sim, o exercício físico. Eu tive, eu contraí Covid também. Foi um Covid muito mais leve. Não foi uma, um Covid com, que tive que ficar internado. Graças a Deus não precisei. Mas é um cara que eu sou um cara que Vendo saúde e busco saúde. Proporcionalmente eu treino também, talvez com uma intensidade não tão grande assim, mas eu consigo desenvolver durante o dia, porque o nosso dia é muito corrido, que a gente tem Sim. que estar tá, que a gente que trabalha como um autônomo tem que estar tá sempre correndo para tudo que é lado. Com certeza. <risos> mas a gente conseguiu ter uma qualidade de vida de um treino constante e isso ajudou muito na quando eu tive covid, ficou muito muito muito melhor. E, e mas, a gente tem um monte de perguntas, gente. Eu acabei de saber que o tempo tá acabando, vou ficar doida aqui. É, a, a pessoa que, que tem essa vida mega corrida, quase não tem tempo, aí, é, de repente, ela consegue te contratar e você montar a, a, uma sequência de exercícios, de atividade é, para ela fazer em casa, é possível? Sim, é possível, é funcional e traz resultado, tá? O dia a dia da pessoa corrida, como você falou, tende a ter problemas... É... Com liberação de hormônio, como o Arnaldo falou, questões cardíacas muito grandes. Então, fazer o mínimo possível dentro da sua rotina, que proporcione uma atividade, uma qualidade de vida, vai diminuir o risco cardíaco que a pessoa tem, diminuir o risco dela ter um AVC que também está sendo muito grave. Isso está acontecendo Sim. muitos casos de AVC. Que, e assim, a, puxa, é uma, uma triste realidade que as pessoas só precisavam fazer um pouco de exercício físico e já melhoraria isso. Por isso que é fundamental também a educação física na escola, né? Educação física escolar, sim. Né? Porque sim. não é só antigamente, vai jogar bola. Não, é né? proporciona... exercício mesmo. Exato. né Hoje proporcionamos... a gente proporciona crianças que não conseguem correr. Quando você pede para uma criança fazer um, uma atividade que ela tem que correr, ela tropeça, ela cai, ela não tem equilíbrio, não tem senso de, de direção, ou senso de, de espaço, de Lateralidade. Exato. Então, é, a educação física escolar é, é o berço. Se você quer que as crianças... É, o que o adulto seja um trabalho melhor você tem que estimular as crianças a gente faz trabalhos paliativos hoje em dia que tem muito eu acho que vocês já devem ter visto muito academia ao ar livre Sim. né o que proporciona para o quê a pessoa idosa também pratica exercício físico mas se a gente começar desde a fase infantil desde a da, da... Uma, uma, uma refeição numa escola mais saudável, exercícios físicos mais saudáveis, vai proporcionar que a criança tenha uma qualidade, um trabalho psicomotor melhor e consiga aí ter uma vida melhor. Né? Não há dúvida disso. Eu quero até complementar, porque no consultório uhum. eu atendo as crianças com déficit de atenção com várias atividades que eu percebo que como elas têm dificuldade de sair da frente do computador ou ter o medo dos espaços que não, não tínhamos como crianças que brincávamos na rua e tudo mais os pais ainda estão sendo orientados a investir nesse trabalho e muitas vezes se a criança não atende a expectativa no futebol que a mãe coloca que não gosta ou no balé ou qualquer outra coisa o personal também pode ajudar essas crianças com dificuldades motoras. Isso re reflete no aprendizado, né, Arnaldo? Eu queria dar um testemunho. É, eu voltei para academia e não tava obtendo resultado. Porque eu não fazia os, os exercícios da maneira correta, né? eu tinha muita dor na lombar, que com a ajuda do Vinícius sumiu totalmente é, em casa quem costuma lavar louça sou eu e como a, a pia não é construída para um homem com 1,85m na minha casa eu já fiz alta viu eu é? sabia que ia sobrar para mim <risos> o rei trocou a torneira para poder <risos> movimentar lá <-la>. então. <risos> e, e eu Começava a lavar um pouco de louça, dez minutos depois eu estava morrendo de dor. E hoje isso não acontece mais, entre outras tantas coisas. É, a musculatura nos, nos braços, nas pernas, tá. estou recuperando, porque eu sempre fui um atleta. É, eu costumava, vocês falaram de bicicleta, né? Eu costumava, morar, eu morava em Jacareí e trabalhava aqui em São José dos Campos. Então, uma vez por semana, pelo menos, eu vinha de bicicleta, de jacarií... Fora os percursos pra... que você fez até Aparecida. Isso, eu fui três vezes de Jacareí a Aparecida, de bicicleta. E foi jogador de polo aquático por muitos anos, Isso, né? Isso, eu disse que eu tinha sido atleta, atleta. a minha vida inteira. É. Né? E, e essa recuperação tem uma participação muito importante do Vinícius que não me deixa fazer a coisa <risos> brigamos um pouco alguns momentos mas isso. É, temos que ter uns, uns arranca rabos de vez em quando adora briguinha. mas a gente está tá, caminhando junto graças uhum. a Deus estamos caminhando junto e eu acho que é isso que é o equilíbrio né eu queria que o, o Renato colocasse todos nós na tela porque a gente está concluindo né eu acho que é esse o equilíbrio né que, que o Arnaldo colocou respeitosamente, agradecendo o Vinícius aqui, nós trouxemos o Vinícius por isso, porque a gente acredita nesse trabalho, eu acho que foi importante para a Lu conhecê-lo para a Ana Bacos para a Babi, para o Renato porque... e para os nossos ouvintes conhecerem um pouco Sim. melhor o que é o trabalho do personal, como ele pode te ajudar a, a superar o desgaste que o nosso corpo vai tendo de natural as formas é. É. e no caso específico não foi uma, uma situação em que o Arnaldo também queria contar isso para você que está nos assistindo que o Arnaldo falou assim: tá bom tô indo lá atrás do personal eu falei foi uma um preparo foi uma um tempo para ele aceitar então se você que está nos assistindo ainda tem receio acha que é um investimento muito alto eu posso contar para vocês que não tá eu posso contar para vocês que, que o retorno, o retorno é retorno valioso. proporcional. É valioso. Muito, muito, muito. E é para vida, vida né, inteira. né? Não Porque é... quando você vê o brilho nos olhos do profissional, que como eu vi aqui, e um dia que eu vi na academia ele falando, o Arnaldo correu na, cade... na esteira. <risos> Subiu a escada, remou. Isso. Fez várias coisas. É fiz muito tudo isso legal. hoje. É... Que não é dia de treinar <risos> com você. Isso é muito bacana. Sabe de uma coisa? Oi, Aninha. Posso fazer também um depoimento? Eu acho assim, quando a gente vai atingindo mesmo, agora sem brincadeira, quando nós vamos atingindo uma certa idade, nós temos sim, dores musculares, é, uma série de... O corpo dói, né? É uma questão de junta tudo e joga fora, mas a gente <risos> não faz isso, né? Dói todas as juntas. E quando conseguimos, começamos a fazer atividade física, a nossa conta na farmácia diminui drasticamente. Então, às vezes, você acha que está fazendo investimento caro, você não está. Você está investindo muito. É na sua saúde, é na conta da farmácia. Faz sentido, não faz, Vinícius? aletinha Arnaldo, Lu... Eu acredito que faz total sentido. Total né? Sentido. É total porque... É total sentido. Total sentido. Até uma das dificuldades maiores que eu tinha era insônia. Eu acho que, assim, depende muito do que você quer, que, tá, que nem você está falando, Ana. Você quer diminuir a conta na farmácia? Você quer apoio com a sua questão com o psiquiatra? Você quer que, apoio com relação à, à criança agitada que você tem em casa? Você quer apoio para esse idoso que tá ao seu lado, que está com dificuldades, né, de mobilidade? Porque, Exatamente. se você for ao médico, né, Ana, o que, que ele indica? Remédio. Ah, hoje em dia, hoje não sou. Ai, ah, que ótimo! Dia, Isso Olha, é bom. eu posso falar que eu tenho alguns, alguns médicos que eles, alguns mais, vamos trabalhar assim, alguns mais novos, que já praticam exercício físico, Sim. e realmente é, eles indicam a atividade física, Ai, porque que sabe, se o remédio, na verdade, Ana, o remédio ele não cura. É um paliativo, ele, né? Ele proporciona que o seu corpo desenvolva um trabalho para curar certas doenças. Óbvio que ele ajuda muito, ah, é importante, uh. não estou descartando o remédio, mas é. é a ficou claro que se o exercício físico ele vai ajudar bem mais do que só tomar um remédio e ficar em casa e ter um resultado. Mas sim, tem alguns médicos que recomendo. Não é mais aquele médico cardiopata que aquele cardíaco que vai fumar depois e de falar para você não fumar. <risos> é, não, a gente tem é, algumas pessoas hoje que estão ótimo. acompanhando o nosso trabalho e graças a Deus dando muito certo. Mas, mas eu sinto que em todas as áreas, né, as pessoas estão sim. evoluindo bastante, olhando mais para a saúde, para o bem-estar do ser humano no contexto geral, né? Tem umas questões aí, mas a gente percebe principalmente os jovens. Eu vejo até na área da educação alguns professores que estão chegando agora com aquela garra, com aquela força diferente, que tem pública, alguns né? que já estão cansados. Eu acho que é saúde pública, né, o governo pode investir muito mais nisso e dar apoio para esses profissionais como o Vinícius e entre todos que vocês conhecem, que estão nos assistindo. E o que, que você pode fazer que está nos assistindo a alavancar a vida de um profissional como o Vinícius? Porque... Para é, contar uma história triste, tem bastante, Vamos. né? Mas nós aqui do Prosa Criativa, a gente quer contar histórias, prosear com pessoas que complemente né? Você pode estar tá na negação, você pode estar tá olhando para o que falta, nós estamos olhando, mostrando para você que há uma alternativa, e o Prosa Criativa é um programa que pensa muito fora da caixa mesmo. Aqui a gente traz muitas, muitas possibilidades para você. Hoje foi o Vinícius, vocês estão vendo o tempo todo no rodapé aqui, o nome dele, o telefone dele, ele atende em São José dos Campos, ele atende em Jacareí e ele atende online. Então se você está distante, em outro estado, também há possibilidade de fazer algum acordo com o Vinícius, não é gente? Com certeza absoluta. Uhum. Pela fala dele, ele faz até atendimento no exterior, não foi? Vai, um é, no começo estéril. ele comentou. Então, brasileiros estão fora do país. Já sabe que tem o Vinícius aí. E eu achei sensacional, porque assim, eu tava naquela fase de parei, né? Faz seis meses que eu não faço exercício, de vez em quando faz uma caminhada e acorda com aquela preguiça. Ah, não, hoje não, vou ficar aqui. E eu tô animadíssima pra voltar a fazer atividade, Parabéns. porque é gostoso. É esse nosso né? esse, Essa conversa, esse diálogo me deu vontade de voltar a fazer atividade. Gostei, vou entrar em contato vou, vou, vou fazer alguma coisa Agradeço mesmo de coração Porque me deixou animada também Uma as reflexão pessoas, né? importante É você pensar Hoje em dia já, já nasceu O grupo de pessoas que vai viver 120 anos Verdade certo? Ah, sim. E o, o nosso grupo de pessoas Tem Ampla possibilidade De passar dos 80 E você não quer chegar aos 80. E com qualidade, né? Isso, é isso que eu ia dizer. Você não quer chegar aos 80 se rastejando ou numa cadeira de rodas. Não de jeito nenhum. É, você quer chegar aos 80 ou 80 e poucos é, sendo capaz de se movimentar sem dar trabalho para os seus filhos, netos e assim por diante. Não, isso que você está falando é sensacional. Eu tenho uma tia, é a caçula, irmã caçula da minha mãe. Ela já luta boxe. Ela faz academia, oh! ela tá. Ah, o, o, qual, como que você fala que ela é o quê? A preparada? Como que você... A preparada, A preparada. porque cê, ela faz mesmo. <risos> ela vai pra academia, ela malha, ela faz boxe. Ela anda, porque ela mora em São Paulo. Ela voltou pra São Paulo. Ela anda, ela vai às vezes até Ibirapuera andando. Ela mora em Pirituba, freguesia do Então, assim, e ela é tem mais de 60 anos, é exemplo, sensacional, é exatamente o que você está falando, Arnaldo, ela é uma pessoa que provavelmente vai passar dos 80 com saúde. Com saúde. E com certeza, é. né, Aninha, na verdade a gente tem que terminar, mas o quanto seus netos, né, as pessoas que estão ao seu redor vibram com a sua energia também, né? Exatamente. <risos> Bom, nós temos que terminar, foi muito, muito especial esse programa, é, é, é muito importante que você também contribua conosco, multiplicando, compartilhando esse vídeo, né? levando para aquele amigo, não nada de indireta, e nem de chamar atenção de ninguém, mas para que as pessoas possam perceber que existem possibilidades. Né? E, e foi isso que o Prosa Criativa trouxe para vocês. Como o Vinícius disse, nós gastamos tempo, tivemos um custo para estar aqui, nos reunimos para vocês, só queremos que vocês contribuam com o trabalho do Vinícius. Nada muito para nós, mas muito mais para esse profissional aqui que tá, que a gente agradece a participação. E vamos despedir um a um. Não só para ele, mas para outros profissionais que fazem o mesmo tipo de trabalho consciente que ele. É verdade, é verdade. E aí aproveite para se despedir, Arnaldo. <risos> é... Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui na frente das câmeras hoje. Eu sei que eu tenho pouca fluência nesse, nesse tipo de trabalho. Eu normalmente estou atrás das câmeras e eu me sinto melhor lá, mas é uma espécie de agradecimento que eu coloco para o Vinícius pela forma como eu estou me sentindo hoje em dia, que faz muita diferença, o que ele ainda briga comigo, que eu não consegui, é controlar a minha alimentação. Eu continuo comendo. Aí eu vou te indicar uma hipnóloga. Olha. Boa! Ah. Que ela pode condicionar você a comer a dieta que o seu nutricionista te indicou. A gente pode pensar nessa possibilidade aí. Ah, agora gostei. Eu tenho um amigo né, que eu conheci na academia Que ele acertou com a nutricionista dele O dia do lixo Então toda semana ele tem um dia que Ah, ele mas pode... é bacana, acho que é tranquilo, válido, válido. Pisar na jaca É, é importante ter esse... Eu Todo dia em... não, tá bom, é um dia só é. É, é, Lu, pode despedir, por favor? Ai, agradeço muito, muito, muito Por este dia é, está sendo gravado, então eu já vou me preparar. Então, provavelmente, no, no próximo ao vivo, eu já vou estar tá fazendo algum tipo de atividade. Vou, vou entrar cobrar, em contato comigo. Cobrar. Cobrar? Pode, cobrar, pode cobrar. cobrar. Nem que seja a caminhada, Renato, você vai ter que estar junto, viu? Ah, não quero nem Agora saber. Promessa só É, promessa não é só minha. Eu e o Renatão aí fazendo exercício Mas foi muito incentivador. Porque eu brinco, mas o Renato ele jogava basquete. Ele jogava muito basquete. Né? Então ele também gosta de exercício. Né? Só que a vida faz a gente ir parando e precisa dessa motivação. Por isso que é muito importante o que você falou, Vinícius, a questão do emocional, né, do incentivo da pessoa querer e saber que é possível, independente da sua idade, né? É possível retomar. Então, eu agradeço de coração, agradeço aos ouvintes, agradeço a Arlete, Arnaldo, Lu, a toda a equipe Você próxima. falou independente da sua idade e olhou para mim. Agora... <risos> agora... Agora, eu fiquei constrangido. Desculpa. Arnaldo. Isso é bullying. Você não sabe se foi pro meu lado, fica tranquilo. Ah, pode ser também. Foi claramente para mim. Ah. Não tem isso. Ana Bacos, querida. Por isso que a Ana se esconde lá. Quero agradecer prazer de estar aqui, conhecer você, Vinícius. Agradecer aos nossos ouvintes, essa bancada maravilhosa, e reforçar. Não é só valorizar o trabalho do, do Vinícius e dos personagens. É valorizar a sua vida, a sua qualidade de vida. Porque não adianta nós termos longevidade e não termos qualidade. Então, pense daqui para frente. Depois de assistir esse programa, pense em você o quanto você pode se beneficiar com atividades físicas. Depois vocês contam para a gente. Arrasou! É arrasou. <risos> Não tem nem o que falar para terminar esse programa. Ana Bax fechou com chave de ouro? Bem, o último a se despedir é Vinícius contando suas redes sociais, querendo contar o que você quiser ali para terminar o programa. É, não, eu queria primeiramente agradecer a todos vocês, toda a equipe que está aqui presente, a, as pessoas que estão nos assistindo, e de acordo com o que a Ana falou, é realmente é isso, a gente precisa é, proporcionar saúde, eu acho que nós temos que ser empático com as pessoas, hoje em dia as pessoas não, são, não estão tão empáticas assim, então nós temos que levar em consideração isso, e o meu objetivo de vida é, é trazer saúde para as pessoas, eu acho que isso é o mais importante, eu acho que eu queria deixar isso como fala, final. Que a gente trabalha e é, busca, lógico, é, sempre pagar as contas em dia. Faz parte, né? <risos> Mas é, não precisa é, passar por cima de ninguém ou vender precisa. uma coisa que eu acho muito ruim, eu não gosto muito disso, vender algo que não existe. Como eu falo pro Arnaldo, falo pro Arlette, falo para vocês e deixo para vocês Perfeito. também. É, não existe magia, existe trabalho e, e dedicação. Acho Perfeito. que isso é o que eu posso deixar para vocês de palavras finais, tá bom? Obrigado, Ai, gente, pela oportunidade. Sensacional, muito obrigada. Eu, eu quero vocês conosco na próxima segunda-feira. E aí, você pensa, o que, que você quer fazer da sua vida? Você quer continuar no Prosa Criativa e criar e recriar a sua vida? Até a próxima segunda, às 19h19. 19. Porque é um programa que pensa, pensa fora da, da caixa. caixa.